A Justiça do Trabalho realiza ações de combate à exploração da mão de obra infantil. Dessa vez, palestras foram feitas em Araputanga. O evento foi voltado para profissionais que atendem as vítimas. Uma consulta pública foi aberta para saber a sua opinião sobre a proposta de metas nacionais do Poder Judiciário para 2020. Acesse o site www.trt23.jus.br e clique no banner. O prazo é até o dia 19 de julho. Participe! A Justiça do Trabalho agora tem identidade visual única e padronizada em todo o país. A nova marca foi aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O objetivo é facilitar o reconhecimento da instituição pela sociedade.